Muito bem, estamos de volta aí com a construção de polígonos regulares e terminamos o vídeo passado com a construção do quadrado. Agora vamos dar início à construção do hexágono regular. Para construir um hexágono regular, nós vamos usar a ideia de que o hexágono regular pode ser decomposto em seis triângulos equiláteros. Então, lá dentro de um hexágono regular, a gente pode desenhar seis triângulos equiláteros. O triângulo equilátero já foi feito, assim como o quadrado, no vídeo anterior. Então, eu vou retomar aqui a, a, o algoritmo de construção do triângulo equilátero, porque a gente vai seguir os cinco primeiros passos desse algoritmo para a gente fazer a construção do hexágono regular. Então, vamos abrir o GeoGebra aqui. primeiro ponto é construir um ponto, né? marcar o ponto A, o vértice. Vou colocar o vértice aqui, certo? Criar um segmento de 5 unidades. Então, vamos lá. Segmento de comprimento fixo, começa no A, e tem 5 de comprimento, certo? Já vamos fazer esse nosso comprimento aqui ficar mais clarinho e fazer aparecer o valor, e não o rótulo, tá? Então, está aí o nosso segmento AB de 5 de comprimento. Depois, construir circunferência de raio 5 e centro em A. Então, eu vou pegar o compasso, o raio tem que ser 5, então, de A até B é 5, e com o centro em A, certo? Com o centro em A. Agora, vou dar uma destacada nessa circunferência aqui, vou colocar uma cor um pouquinho mais clara para ela, né? deixá-la um pouquinho mais discreta também. Então, vamos pegar aqui essa circunferência e vamos deixá-la aqui é construir, então, a circunferência de raio 5 e centro em A. Agora, eu vou construir uma, uma circunferência de raio 5 e centro em B. Então, vou fazer o mesmo processo. É, os, o raio tem que ser 5 e o centro tem que estar em B. Vou também fazer ela aparecer aqui. Ela está com uma cor meio discreta. Vou colocar essa corzinha aqui assim. E vamos mudar um pouquinho o de estilo dela para ficar mais discreta ainda. Certo. Então, até aqui, já fizemos os quatro primeiros passos. Agora, vamos para o passo 5. Identificar o ponto C, a intersecção das circunferências. Então, aqui, as circunferências se encontram no ponto C. Então, vou identificar aqui, ó, ponto C. Então, finalizamos aí os cinco primeiros passos do triângulo, que seria o primeiro passo do hexágono. Vou voltar aqui agora para a gente trocar. Vamos colocar aqui, tirar o do triângulo e colocar o do hexágono como é, sequência. Tá? Então, vamos lá, trazendo o GeoGebra de novo, o que nós vamos fazer agora, o próximo passo, né? já fizemos o primeiro, que era fazer os cinco primeiros passos do algoritmo do triângulo. Agora, vamos para o passo 2, traçar uma circunferência de raio AC ou BC e centro em C. Então, vou fazer aqui o compasso, o raio tem que ser AC ou BC, tanto faz, a diferença é a mesma, AC e o centro em C. Tá, então, tracei essa circunferência e agora eu vou dar um destaque aqui para ela vamos colocar essa circunferência aqui bem amarelinha e vou dar um estilo para ela também. Vou deixá-la assim, ó. Tá? Então, está aí a circunferência em centro e C, é essa daí. Vou dar uma puxada para cá, para cá, B. Bom, próximo passo agora, nós vamos marcar os pontos D e E de intersecção das circunferências, de centro C e A e de centro C e B. Tá? Então, aqui eu tenho uma circunferência centrada em A, e ela intercepta essa circunferência aqui que está centrada em C. Vou tirar o rótulo dela. Então, vamos achar aqui os pontos é, D e E. Então, ponto. Aqui vai ficar A, B, D e E. E aí, vamos aproveitar já para mudar a cor desses pontos D e E. Vou trocar a cor dele aqui, colocar uma cor clarinha. Vou trocar a cor desse ponto E também. Vou colocar uma cor bem clarinha. Tá? Então, tá aí tá os pontos D e E. Agora, nós vamos traçar circunferências de raio 5 e centro em D e E. Tá? Então, vamos traçar assim, ó, uma circunferência de raio 5, então, raio 5 aqui no D. Então, vamos lá. Esse círculo aqui. Que não está destacando, vou colocar uma corzinha nele. Vou colocar essa vou colocar o estilo dele mais discreto. Então tá aí. E tenho que fazer isso também agora com o centro em E. Então vamos lá, compasso. O raio é 5. Então, meço o raio primeiro e depois escolho o centro. Pronto, já criou. Agora, eu venho aqui, pego essa circunferência e faço ela dar uma destacada, já que ela está bem fraquinha. Vou pegar esse daqui. E aí, o estilo vai ficar assim. Ó. Certo? Então, aqui eu tenho a circunferência de, de centro C e eu tenho as outras circunferências aqui. O próximo ponto é marcar os pontos F e G, intersecção entre as circunferências de centro, é, aqui eu não coloquei, né? Então, a intersecção entre as circunferências de centro é E e C, e D e C. Então, vou colocar esses pontinhos aqui: ó, ponto. Intersecção aqui, intersecção aqui. Tá? Então, vamos destacar um pouquinho esses pontos também. Vou pegar esse aqui e esse aqui e vamos mudar a cor deles. Ó. Vou colocar uma cor mais clara. Então, já destacamos eles. Tá? Feito isso, praticamente terminou o seu problema, porque agora é só a gente ligar esses pontos, esses pontos são os vértices do meu hexágono. Então, vou querer pegar um segmento aqui, vou criar um segmento de B até D, de D até G, de G até F, de F até E e de E até A. Então, todos esses segmentos que eu acabei de criar aqui, eu vou colocar uma cor neles agora. Vamos selecionar todos eles. Vamos trocar a cor deles aqui. Vou colocar aquela cor mais clara. Tá? E já vamos colocar para aparecer só o, no, o valor e não o nome. Tá? Então, está aí. É, a gente criou o hexágono de vértices A, B, D, G, F I, e E. Então, aí é um hexágono regular e todos os lados têm o mesmo, mesmo comprimento, mesmo tamanho, todos os lados têm 5 de tamanho. Se você quiser tirar aqui os círculos, como a gente faz aqui, para ficar, enxergar melhor o hexágono, está aqui, ó. Tá? Então está aí. Esse é o nosso hexágono regular. Tá? Espero que você tenha gostado aí da aula, que tenha se divertido, aproveitado. E aí, a gente usou, fizemos as construções de, de polígonos regulares usando o software usando o GeoGebra. Tá? O GeoGebra tem bastante recursos, dá para você brincar e, e interagir bastante com ele. Então, é isso aí. Até uma próxima. Valeu!